Você sabia que o planejamento financeiro é uma ferramenta para ter mais autonomia sobre o seu dinheiro? Então, que tal começar a fazer o seu? Para ajudar você, trouxemos 7 dicas, veja só! Tente quitar todas as suas dívidas. Depois, é preciso cortar custos desnecessários. Faça um controle de gastos do seu cartão de crédito. Para ajudar, anote todas as receitas e despesas do mês. Para se prevenir, comece a poupar fazendo uma reserva de emergência. E sempre tenha uma meta para o dinheiro que vai guardar. Mas e se ainda assim o orçamento ficar apertado? Aí, uma boa saída pode ser procurar uma fonte de renda complementar. Seguindo esses passos, você vai cuidar melhor do seu dinheiro. Gostou das dicas? Então compartilhe com seus amigos!